fazer a nossa fantasia Monstros S.A. Menino, Nessa né? Essa fantasia é uma peça exclusiva para o grupo temático. Se você não participa do grupo temático, me chama aí, deixa aí nos comentários. Quero participar que eu entro em contato com você. Deixa o teu, o teu telefone, teu WhatsApp, ou se não, me chama aí aqui nos, nos nossos... Aqui na nossa descrição, aqui na descrição desse vídeo, tem os nossos contatos aí, me chama, me dá um toque aí, ou por e-mail, ou por WhatsApp, que eu te explico como que funciona, né? Vou dar uma pincelada aqui, você paga R$35,00 para entrar. E as, os próximos meses, R$15,00. Primeira parcela, R$35,00. Próximos meses, R$15,00. Ah, todo mês eu disponibilizo uma fantasia... Uma, uma modelagem de, de roupas temática, né? Que pode ser fantasia, pode ser roupa de profissão, né? É alta costura, né? É um grupo super maravilhoso para você que quer aprender, descontrair, tem muitas dicas de sublimação, de bordado, tem a, as meninas se ajudam, eu sempre tô lá ajudando e todo mês eu disponibilizo uma modelagem muito gostosinha, muito bonitinha, porque tudo que é de pet é muito lindo, né, gente? Então, se você quiser entrar, é só me chamar, eu ficarei muito feliz e tenho certeza que você vai amar o nosso grupo, ok? Então, bora lá fazer a nossa peça, bora lá, então. Então, a gente vai precisar de elástico, tá, gente? Elástico, tá? Um pedacinho só de elástico, Vamos precisar da matriz de bordado, mas não se preocupa. Você do grupo temático que vai receber essa fantasia exclusiva no mês de janeiro, vai receber também as matrizes para fazer o teu bordado. Se você não tiver máquina de bordado, simplesmente você pode mandar fazer. A matriz já vai estar tá pronta, você pode mandar bordar em qualquer lugar, tá bom? E no molde já tem também lá essas, esses... Olhinho, né? Tudo certinho já vai estar tá lá para você poder a ah, tá ah, imprimindo em alta qualidade. Como eu já tenho um vídeo aqui ensinando como que faz, né? Para sublimar, tá? Com tinta de sublimação, você pode imprimir e pode até sublimar com ferro, né? A gente tem a nossa colega de trabalho, a nossa amiga Ciana da, da a Silvana. Do canal da Ciana, que ela ensina como sublimar com ferro de passar. Então, e ela dá altas dicas de sublimação lá também, tá, gente? O canal dela é muito legal, Ciana, tá? O canal é da Ciana, tá? É Silvana é o nome dela. Então, você também vai receber, caso você queira sublimar e não queira bordar. Se você não quiser, não tiver como sublimar e nem bordar, com os mesmos olhinhos, os mesmos... Com os mesmos olhinhos que eu coloco, né? Narizinho que eu coloco lá no PDF, você pode usar como molde para tá cortando ele certinho, nas cores certinha no feltro. E fazendo o olhinho de feltro também dá certo, tá bom, gente? Então, bora lá, vamos lá fazer a nossa peça, tá? Então, o elástico você vai precisar, né? Aqui os olhinhos já já expliquei para vocês e os nossos moldes, tá? Então, vamos lá. Então, esse molde aqui, que é esse aqui que a gente bordou, você vai cortar duas vezes dobrado, tá? Duas vezes dobrado, ok? A manga duas vezes, tá? Eu tô usando aqui malha para a camisa, né? E tô usando... E aqui para a nossa jardineira, para a nossa calça, para a nossa jardineira, eu tô usando suede, tá? Então... Esse molde aqui você vai cortar uma vez dobrado, né? Que é a nossa frente da nossa camisa. As nossas costas da nossa camisa você vai cortar uma vez dobrada, tá? A nossa gola, quatro vezes, tá? No azulzinho. A nossa camisa, se você quiser fazer no roxinho, também é legal, tá? A... O nosso cos, o cinto, duas vezes, tá? Dobrado. As nossas alças, quatro vezes. Nossa frente aqui, duas vezes dobrada. Nossa calça, uma vez dobrada. Esse é o nosso filete da manga, duas vezes. Esse aqui é pra colocar na calça, tá? Pra colocar aqui na calça, quatro vezes, tá? Isso aqui é pra gente fazer o filete do cinto, tá? Três vezes. Então, esse aqui, filete do cinto, você vai fazer em lilás roxinho, tá? Roxinho. Também fiz alguns filetezinhos assim pra gente tá colocando na calça, tá? roxinho também, ok? Então, bora lá, vamos começar a nossa peça, ok? Aqui eu separei, né? Calça, né? Jardineira aqui e camisa aqui, tá? Vamos começar com a nossa jardineira. Bora lá, então. Vamos pegar as nossas alças. Vamos passar uma costura aqui por tudo só deixar em cima ali pra gente virar, tá? Vamos cortar os biquinhos aqui e virar a nossa peça, tá? Aqui viradas nossas peças, nós vamos prespontar, tá? Mesma coisa com a outra. prontas vão pegar as nossas costas e vamos colocar aqui tá deixar um dedo aqui para baixo e pegar a alça aqui fazer um x tá gente Ó Assim, tá? Bora lá, então Agora Vamos colocar a outra aqui. Vamos passar a costura por tudo, deixar só um pedaço aqui para a gente tá virando a nossa peça, ok? fazer pique. Vamos fazer pique, tá? Pra gente virar a nossa peça. Agora vamos virar a nossa peça. Vamos prespontar a nossa peça aqui todinha. E já aproveitar e fechar esse buraco que ficou, ok? Ok. Aqui, para espontado reserva. Vamos pegar as fre a frente agora, aquela parte bordada, tá? E vamos passar a costura aqui, tá? Deixar só embaixo pra gente virar a peça. fazer pique também, virar a peça, E aqui, vamos passar a costura de segurança. Ficou assim, reserva. Pegar o nosso filete aqui pra fazer o nosso filete do cinto. Dobro uma vez pra dentro, uma vez duas vezes dobra duas vezes para dentro e uma vez no meio Aqui os três, ok? Reserva. Vamos pegar a nossa calça, nosso enfeitinho da calça. Vamos, de dois em dois, passar uma costura aqui. fazemos costura, vamos tirando os biquinhos aqui, separamos aqui bem, fazemos um pique aqui no meio e viramos a nossa peça. Assim, reserva, vamos fazer a mesma coisa com o outro. Separa, dá um pique e vira nossa peça. Vamos pegar a nossa calça agora. A gente quer que esse nosso enfeitinho, ele fique aqui. Então, a gente vai marcar aonde a gente quer que ele fique, Tá? marcar aqui e aqui também. Aí a gente sabe que um vai de um lado assim. E o outro vai do outro lado assim, ok? Bora lá. Se já colocar um alfinete pra segurar, né? Também dá. Agora, vamos achar o meio da nossa calça aqui, tá? Achamos o meio da nossa calça, fazemos um pique, tá? Mas a gente não vai fazer o pique só na nossa calça, a gente vai achar o meio de novo aqui, tá? E vamos fazer mais um pique aqui, já vou explicar porquê. E vamos achar o meio de novo, tá? E vamos fazer mais um pique. Todos os piques feitos. Aonde a gente fez o pique, menos esse aqui do meio, a gente vai dar uma preguinha, tá? Bem pequenininha, tá? Uma aqui Uma aqui Ó, Bem pequenininha E uma aqui Agora, aqui é o nosso meio Não vamos dar prega nenhuma e vamos começar aqui, mas a gente não vai fazer a prega pra cá, a gente vai fazer a prega pra cá, ao contrário do que a gente fez, tá? Bem pequenininha, tá? Só pra dar um charme na peça. aqui. Uma aqui. Uma aqui. E a última aqui. Agora, a gente mede, ver se ficou do mesmo tamanho. Ó, deu certinho. Prega aqui, prega aqui. Então, três preguinhas bem pequeninas, né? Agora, vamos colocar a nossa... Fazer a nossa bainha aqui. Passar o nosso filete nas calças. Uma vez pra dentro, outra vez pra dentro. Uma vez aqui. Você pode tá passando viés aqui. Uma vez no meio... E a gente vai abraçar aqui, tá? Se você se sentir mais segura também quiser colocar um elástico aqui, ficar à vontade, tá? Ficar tipo uma bombachinha. Também vai ficar bonitinho. Aqui feito, passado o nosso viés, aqui nosso filete nas pernas, a gente vai passar um, um arremate aqui nas pernas, tá? Essa aqui. Vamos passar na overlock. Mas você pode fazer a famosa costura francesa, né? Você pode dobrar aqui e passar uma reta aqui e deixar embutidinho, ó, tudo embutido, tá? Pode, ó. Dobra aqui e dobra aqui pra dentro, tá? Ó, e aqui passa a costura reta e ela vai ficar embutida, tá? Ela vai ficar embutida, tá bom? Mas a gente vai ir no overlock aqui. Se você também tiver a zigue-zague, você passa uma zigue-zague pra dar acabamento, tá bom? Vamos colocar a outra perna aqui. coisa também, tá? se você tiver alveloque passa na overlock, se não, zigue-zague se não, costura francesa, tá? eu vou lá na overlock e já volto pra mostrar pra vocês como que ficou aqui, agora vamos passar nosso filete entre pernas, tá? mesma coisa, dobra uma vez pra dentro outra vez pra dentro e uma vez uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e abraça aqui a nossa perna. peça, tá? E abraça aqui a nossa peça. Então, filete é a mesma coisa. Você vai dobrar uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e abraçar a nossa peça aqui, tá? E vem passando a costura, Ok? assim agora vamos pegar o nosso cos. pegar o nosso cos, vamos fazer pique aqui no meio tá embaixo e em cima ok vamos dobrar mais uma vez no meio e fazer mais pique aqui ó embaixo em cima, ok? Vamos pegar um dos cós e okay? pique aqui, pique aqui, pique aqui. Vamos pegar aqueles três filetes de cinto que a gente fez e vamos colocar aqui onde tá esse pique, tá? Eu esqueci de falar pra vocês, vocês vão precisar de botãozinho Rita também, tá? Aqui vocês deixam um pouco frouxo, um pouco sobrando aqui pra, pra dar um charmezinho, tá? Vamos pegar a nossa parte da frente Achar o meio também fazer um pique E aqui, nesse filete aqui do meio A gente vai colocar o nosso pique, tá? Assim Pegar a nossa parte da frente aqui, Ficou assim vamos pegar a nossa calça aqui no pique onde a gente já tinha. Vamos colocar aqui no meio tá desse filete aqui tá vamos colocar um filete também Vamos pegar a outra, o outro cos aqui, nossa calça tá assim. Aqui, a gente vai colocar o, o nosso cos, ok? a gente vai colocar tudo pra dentro aqui o tanto que a gente conseguir tá vamos colocar assim dá pra não pregar o que não é pra pregar aqui tá e vamos vir pregando até onde a gente consegue aqui tá até onde dá para seguir pra costurar com segurança tá aqui ó Pique com pique aqui, e a gente vem pregando aqui, tá? Durar bem as coisas pra dentro aqui, pra gente conseguir chegar até aqui nesse pique, tá? Aqui a gente sai já puxa do lado de dentro para ver se deu certo certinho mesma coisa a gente vai fazer aqui desse lado tá aqui. e aqui a gente coloca pra dentro A gente vira Agora, a gente vai despontar e aproveitar e fechar essa parte aqui que ficou pra fechar, tá? Agora é só pôr os botões, né? E a nossa jardineira vai estar pronta. Então, aqui a gente já vai colocar o alfinetezinho. Centralizar onde vai... Você pode colocar dois, três botõezinhos aqui, né? Pra regular. Eu sempre coloco dois, né? Mas, fica que de vocês. Também eu sempre coloco dois... os botõezinhos aqui e aqui. Essa parte aqui da peça está vai ficar pronta. Agora, a gente vai fazer a nossa camisa, tá? Que é junto com a nossa jardineira. Depois, a gente coloca o botãozinho na jardineira. Então, bora fazer a nossa camisa. coisa, nossa gola. Vamos passar uma costura aqui nas nossas golas, costura aqui, tá só deixar aqui em cima pra gente poder tá virando a nossa peça. a gente vai colocar um alfinete aqui, tá? Ó. e vai passar uma costura aqui de fora a fora, tá? costura de segurança e já vai prender ali, tá? bora lá então nosso pilete da manga, a nossa manga, vamos pregar o nosso pilete. uma vez para dentro, outra vez para dentro e vamos abraçar a nossa manga aqui. ou aqui as nossas manguinhas prontas aqui reserva vamos pegar as nossas a nossa frente nosso elástico vamos pegar o nosso elástico aqui ó. uma leve puxada Vamos a rebater o nosso elástico aqui, tá? Dobra pra cima e vamos passar mais uma costura aqui você pode tá pregando o elástico na zigue-zague, tá? fica mais fácil o acabamento, fica melhor Pegar nossas costas e a nossa frente aqui vamos pregar os dois ombros a gente, se ficar maior que o outro aqui não precisa se desesperar você joga ou pra, ou pra cava ou você coloca aqui no meio tá? isso acontece a hora que ele salva o Audaces do programa do Audaces pro, e transforma em PDF aqui vamos achar o meio aqui das costas, tá? Na frente Ok? Aqui, você pode fazer a costura Francesa, como eu já Ensinei vocês, né? Então, dobra aqui, passa uma costura Aqui, fica embutido, tá? Ou pode na overlock, passar overlock Ou fazer o zigue-zague, tá? Eu vou passar um overlock aqui e já volto, tá bom? Passado o overlock aqui Vamos pegar a nossa Sagola, tá? No avesso, tá? Passamos o overlock aqui. No avesso, nós vamos pegar a nossa gola, tá? E aqui, nas costas, do lado do avesso, a gente vai colocar o meio aqui, na junção das duas, bem no pique aqui, tá? Vamos colocar um alfinete aqui. E agora, a gente vai vir pregando, tá? Eu gosto de primeiro pregar um lado para depois o outro, ok? Bora lá. Sem puxar a camisa, tá? A gente vai pregar a gola aqui, tá? Coisa do outro lado que já podemos tirar o nosso alfinete. assim na parte das costas vamos na overlock, né? passar um overlock, porque eu gosto de dar acabamento na overlock, mas caso você não tenha overlock não queira dar acabamento na overlock, você só passa um viezinho aqui, já dá acabamento, tá? ou um zigue-zague já voltamos ficou assim vamos virar no direito agora Agora, é só a gente fazer um três ponto aqui na golinha, já vai estar tá pronto, tá? Caso você queira colocar um viés, dá pra pôr um viés também, tá? A gente não vai pôr aqui, mas, se você quiser, vamos fazer um três ponto aqui, tá? Pra gente acabar a gola e pregar as mangas. assim. Agora, vamos pegar as nossas manguinhas. Bora lá, então. Nossas mangas tem costa, que é a parte mais alta, e frente, que é essa parte aqui, cavada, tá? Então, bora lá. Costas, que é aqui. coisa do outro lado, tá? manga pregada. No nosso molde tem uma explicação aqui, ó, que é a bainha, que até aqui vai, daqui pra baixo a gente vai fazer uma bainha, tá? Então, aqui eu já fiz, eu já fiz o pique aqui e a gente vai dobrar aqui, tá? Tá? coisa do outro lado. Aqui é o no nosso pique. E aqui a gente vai fazer uma bainha. Aqui embaixo, uma bainha. Na frente, a gente já colocou esse aqui. Aqui embaixo, se você quiser colocar um filete, também dá, tá. Na frente, a gente já colocou um elástico. A gente vai antes da gente rematar a nossa manga aqui e finalizar essa peça. A gente vai na overlock, passar um overlock aqui nas mangas, tá? Aqui onde a gente pregou as mangas, tá? Se você não tem overlock, você faz um três pontos, né? Um aquela nossa costura invisível lá, que é. Virada assim e passado um, três pontos em cima, né? Ou zigue-zague, tá bom? Já voltamos. Passado o no nosso overlock aqui, a gente vai agora fechar aqui a manga e o lado, tá? Ó, juntamos costura com costura aqui, ó, a nossa manga. Costura com costura aqui e vamos até aqui, ó aqui onde a gente fez o nosso, nossa bainha. Bora lá, então, mesma coisa do outro lado, ok? Proprio costura. Agora eu vou lá no overlock, passar um overlock aqui Mas você pode ah, deixar assim mesmo, né? Já acabar aqui, tá bom? Mas eu vou dar acabamento lá e já volto Tá aqui, gente, ó virar a peça, mostrar pra vocês Bolinha, frente e aqui as costas, você vai colocar uma gravatinha da pavor, tá costa e aqui é frente, ok? Agora eu vou colocar botão. A nossa jardineira, tá? E já volto para mostrar para vocês como que ficou, tá bom? Já volto. E aqui é a nossa jardineira, né? Ó, é duas peças, você pode usar só a jardineira ou só a camisetinha. Coisa mais linda, né, gente? Então, Tá aqui, ó, como todas as nossas jardineiras, né? Ela se desmanchou todo, toda, tá? E fica maravilhoso, veste muito bem, né? E é uma peça show de bola, aquela peça coringa, né? Então, gente esse molde estará no nosso grupo temático, agora, comecinho do ano, né? Será esse molde agora em janeiro aí no grupo temático. Se você não faz parte do nosso grupo, é só entrar em contato com a gente. E a gente terá prazer de te explicar como que funciona e tá te recebendo, né? No nosso grupo. E você vai ter... Essa peça exclusiva ela não vai estar à venda por enquanto, tá? É só lá no grupo temático mesmo. Então, você já começa com a peça exclusiva aí, né? Para o grupo temático em fevereiro tem carnaval, mesmo com pandemia, né? Mas fevereiro é carnaval. Fevereiro é um mês da fantasia. Fevereiro tem que ter fantasia. Então, aí o nosso grupo temático sempre com as fantasias show de bola, né? Para o pessoal aí. Então, janeiro, essa é uma das fantasias que estará lá pro pessoal do grupo temático. Então, janeiro, essa é a fantasia que vai para o grupo temático. Você vai receber, né, o olhinho para você fazer assim ou assim também, olha só. Então, esse bordado vai para vocês também, tá? Olha só. Show de bola. Então, gente. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Eu amei o resultado. Tá bom, gente? Então, beijinhos para vocês que torcem por mim. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupas pet. Bora fazer muitas fantasias aí. Tá bom, gente? Então, beijos pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo vocês. Beijos.